Apresentar os meus. Leila Mascarenhas é minha chefe de gabinete no TSE. Aline é a secretária geral do TSE e Juliana é a minha chefe de gabinete aqui no Supremo. Eu vejo daqui Padre Paulo Renato. Boa noite, Padre. Vejo Eduardo Damian. Vai, Eduardo. Senhora Gisela Mendonça. É, o ex-ministro Renato Janine, prazer em ver o senhor aqui também. Também, prazer, ministro Barroso, Leila, Aline. Pode... Senhora Renata Laura Grinhalg. Muito prazer em vê-la. É, Dom Valmor. É, muito prazer, Dom Valmor, é, ter o senhor é, aqui. Sim, ministro. Muito prazer, Querido... obrigado. Querido Zé Carlos Dias, prazer. Quanto tempo não vejo. Prazer... A barba é nova para mim, viu? A alegria minha. A barba é nova. Você está bem? Você está bom? Graças a Deus. Que bom. Que bem. Já nesse instante, chamando de Vossa Excelência, não mais. Como... Não, aqui não. Aqui só se estiver procurando como advogado. Fora isso, não precisa. Tá certo. Zé Carlos foi o primeiro que me colocou nessa roda viva de Brasília, me indicando para o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana durante a sua gestão no Ministério da Justiça. De lá para cá, não consegui me libertar de voltar inteiramente para a minha vida privada, viu, Zé Carlos? E está entrando agora o professor Oscar Vilhena Vieira. Oscar, boa noite. Boa noite, ministro. Agradeço mais uma vez a sua disposição em nos receber. Obrigado, são todos muito bem-vindos. Eu atendo... Eu atendo as pessoas que vêm para discordar com da ofidalguia, imagino os que vêm apoiar. <risos> Mas... Eu ouço Início, senhores... o senhor. <risos> o senhor não me conhece, eu sou Paulo Jerônimo, presidente da ABI. Ah, não, Eu é porque o senhor está sem o nome aqui, é, é. e eu, inclusive, é, de hoje para amanhã, vou marcar o Luiz Guilherme Vieira em seu nome, me pediu Isso. Uma data para estar na ABI. Isso, e, está o nosso, hoje... nosso advogado. É isso. De hoje para amanhã, eu vou combinar e vou com muito prazer. viu? Ah, ok, muito, muito obrigado. É, eu quero me é. apresentar também, Luiz Davidoves, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Muito prazer tá. estar aqui com você. Muito prazer. Qual é a sua área específica, doutor Luiz? Eu sou físico, ninguém é perfeito, eu sou físico teórico. Físico teórico? <risos> <no> física <risos> quântica. <Muito> bom. <risos> você sabe que eu tentei, eu comprei há um tempo atrás um livro do... do... Carlo Rovelli, certo, Ele claro. É, os cinco ou seis, é, six things or seven things you you, you need to know about physics. Eu li assim. esse livro, isso. Ele prometia explicar os conceitos de física de uma forma que um leigo seria capaz de entender. E aí Não, eu li um o primeiro capítulo, sentido. que era sobre a teoria da relatividade. Depois eu li o segundo capítulo, que era sobre mecânica quântica. Eu disse, eu vou parar, porque está ficando mais complicado. <risos> é. É certo. Bom, Olha, eu, eu tenho muito prazer de recebê-los a todos, é, pessoas especialmente representativas da, da sociedade civil brasileira, dos diversos setores, é, grupos com os quais eu mesmo trabalhei juntos em outra fase da vida brasileira, quando nós precisávamos promover a redemocratização, a OAB, a ABI, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foram instituições que ajudaram a empurrar a história do Brasil e sairmos da ditadura militar e entrarmos nesse longo período, felizmente, longo período de democracia constitucional que nós temos vivido e que agora, talvez mais do que nunca nessas três décadas, estamos precisando preservar essa foi a grande conquista da nossa geração. E, portanto, eu é, ouço os senhores, é, a todos e a cada um, ou se tiver um porta-voz, eu estou aqui à disposição, com muito gosto. Obrigado, ministro. Sou Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, introduzo aqui com uma saudação a Vossa Excelência, em nome de todas as seis entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Por isso, estamos juntos aqui, nesse momento de grande importância para a nossa democracia, em sua defesa, em sua consolidação. Então, queremos agradecer de modo muito especial, desejando muita saúde e paz, a sua disponibilidade em nos receber. Nós compreendemos a importância da nossa cidadania e da força das nossas instituições para que a democracia se fortaleça, se consolide e continue. Estamos vendo com muita preocupação o que está acontecendo em termos de cisânia espalhada para exatamente desestabilizar a democracia atacando o sistema eleitoral brasileiro. Então, nós viemos aqui com o objetivo de dizer do nosso apoio da importância de trabalharmos juntos para que isso se consolide e que nós não não percorramos caminhos que não vão dar em nada e vão trazer grandes fracassos exatamente aquilo que nós estamos pretendendo. Gostaria de, nessa oportunidade, já em nome da CNBD, lembrar aqui com a OAB fundadores, fundadoras, entidades fundadoras do movimento de combate à corrupção eleitoral, a proposta que inclusive já apresentamos de que se crie uma comissão de observadores independentes para as eleições 2022, fortalecendo esse caminho e dando então a nossa nosso voto de confiança, nosso apoio e o nosso trabalho na perspectiva de consolidar aquilo que já está como grande conquista democrática no processo eleitoral. Por isso, eu quero pedir que o senhor se disponha a ouvir a nossa, o nosso documento que queremos fazer chegar ao senhor, com a leitura por parte do padre Paulo Renato, nosso assessor de política na CNBB, trazendo assim o documento que é de todas as nossas seis entidades. Eu com muito prazer. E... Dom Valmor, por favor, Padre Renato. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, como presidentes das entidades abaixo assinadas, vimos a presença de Vossa Excelência prestar solidariedade a esse tribunal, levando em conta o delicado momento político do país. Permita-nos relembrar que em março de 2020, estas seis entidades reagiram publicamente a ameaças feitas pela autoridade máxima da nação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, o início de uma pandemia de proporções inimagináveis, conclamamos a sociedade brasileira a zelar pelas instituições pela obrigação moral de todos em defendê-las e fortalecê-las. Lamentavelmente, o processo de erosão democrática prossegue, atingindo contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os poderes e a manutenção do clima de paz e concórdia entre os cidadãos. Senhor ministro, é espantoso como sobre o impacto de mais de 550 mil vidas perdidas na maior crise sanitária já enfrentada pelo país, perca-se tanto tempo e energia em tentar demolir o edifício democrático. Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje tratadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e de algo que nos é sagrado, o voto. Nesse sentido, ameaçar a não realização de eleições em 2022, caso o resultado das urnas possa vir a contrariar os interesses daquele que detém o poder, é ofensa grave que não se pode tolerar, porque não são os políticos de plantão, nem grupos civis ou militares ligados a eles que determinarão a integridade do processo eleitoral. Tal missão já está confiada à Constituição, guardiã maior da democracia. Senhor ministro, Reiteramos apoio incondicional ao sistema eletrônico de votação sob monitoramento e responsabilidade desse tribunal. E apelamos ao Congresso Nacional para que proteja esta que já é, há um só tempo, grande conquista da sociedade e prova da eficiência da justiça eleitoral brasileira. Investir contra essa realidade de forma a turvar o processo político Fomentar o caos e estimular ações autoritárias não é, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro. Com protestos de estima e admiração, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns, Comissão Arns. Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Paulo Jerônimo de Souza, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Agradeço a oportunidade de ler o documento, ministro, e dando sequência, se o senhor permitir, os nossos presidentes têm uma curta palavra a cada um, representando o doutor Felipe Santa Cruz, que encontra-se em trânsito, Dr. Eduardo Damiã, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Com muito prazer, professor Eduardo Damiã. Senhor ministro Gilberto Barroso, muita honra, represento aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, é, nos aliando a entidades representativas da sociedade civil que é a CNBB, a ABI é, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a é, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de São Paulo Evaristo Arnes e a Academia Brasileira de Ciências é, a Ordem dos Advogados do Brasil, ministro é, externa sua total confiança no sistema eletrônico de votação é, manterá a caminhada ao lado da Justiça Eleitoral, nosso apoio incondicional na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da nossa Constituição, o sistema eletrônico de votação para nós advogados que militam no direito eleitoral há muitos anos, nós sabemos que o sistema é altamente auditável desde o início da sua implantação, na implantação dos softwares, dos equipamentos, franqueada a todos os partidos políticos, franqueado ao Ministério Público, franqueado à Ordem dos Advogados do Brasil, franqueados a profissionais de informática. Nós temos diversos mecanismos, como a Zé mostrando que não há nenhum voto na urna eletrônica. Nós temos os boletins de urna que são impressos em cada urna eletrônica ao final da votação, onde cada eleitor pode verificar se seu voto foi ali computado. Então, o nosso sistema é altamente auditável, seguro, eficaz rápido e tenha confiança da população brasileira. Nesses 25 anos de implementação, não foi uma implementação de imediato, mas foi um aperfeiçoamento. E nós vivenciamos que a justiça eleitoral, a cada ano, a cada eleição, se aperfeiçoa e busca as críticas necessárias para aprimorar o sistema. Nesses 25 anos, ministro, nós não tivemos um único caso de fraude comprovado. Então, a OAB tenha a total convicção e confiança no sistema eletrônico de votação e sempre se manterá ao lado da justiça eleitoral de todas essas entidades é, extremamente representativas da nossa sociedade civil na defesa do Estado democrático de direito e da nossa Constituição. Então, fica aqui a nosso apoio incondicional e a nossa solidariedade e a nossa concordância com todas as manifestações de vossa excelência ministro, que tem se posicionado como o presidente da mais alta corte eleitoral, com sua sapiência e paciência. Obrigado, ministro. Muito obrigado, doutor Eduardo Damiani, pelas, Damiani, pelas palavras. Pois não, padre Renato, quem ouvimos agora? Ministro, agora o nosso presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, Comissão Arnes, José Carlos Dias. Eu conheço desde o tempo da Comissão de Justiça e Paz. É isso aí. Querido ministro, eu caminhei tanto ao seu lado, participamos de eventos, de conclaves, nós lutamos pelo Estado de Direito, nós lutamos pela democracia como advogados. Eu não imaginava que um dia eu viveria um momento como este, em que eu saúdo o meu amigo, e saúdo o grande juiz, e saúdo o ministro que está defendendo a democracia deste país. Não tenha dúvida que este momento neste momento, Barroso é o apóstolo da liberdade da democracia. Nós precisamos contar com esse apoio necessário da sociedade civil, a, a sua conduta, a maneira como está se conduzindo. A sociedade civil tem o um dever, a obrigação de estar de pé e estar ao mesmo tempo de mãos dadas com aquele homem que hoje espelha a confiança que nós depositamos na justiça brasileira. Um grande abraço, Marcos. Obrigado, mestres, a Carlos Dias, os um grandes nomes da advocacia brasileira, ex-ministro da Justiça, E como brinquei no início, é quem me iniciou, digamos, na vida pública federal, quando me nomeou para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e nunca mais sair desse ramo. Início Fora agora não... o presidente Luiz Davidovich da Academia Brasileira de Ciências, ABC. O som está fechado, professor. Essa é a frase que eu mais ouço nos últimos tempos, né? É, mas fechado por razões eletrônicas. As palavras, às vezes, não passam só por causa disso. né é, Razões do microfone aqui. Pesado, ministro, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo pela sua defesa forte, elegante, né? é, ética, da democracia no nosso país, pela pela defesa importantíssima da liberdade, que acaba sendo uma liberdade de expressão e que, para nós, da ciência, é extremamente importante. Então, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer, essa liberdade de expressão, a liberdade de ensino, de estudo, a liberdade de aprendizagem, né? é peça essencial no desenvolvimento da ciência e das nossas universidades também. E esse clima que se instala no Brasil de perseguição à cultura, à inteligência, é nocivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país. Então, por isso, nós nos preocupamos com o clima que está sendo criado em torno das eleições do ano que vem, porque já vimos isso antes, né? e de várias formas, essas tentativas de diminuir, de reduzir a liberdade e de acabar com a democracia. Então, essa luta é muito importante, nós nos aliamos a ela e... E, para nós, a sua participação tem sido fundamental realmente em relação à situação atual. É, parabéns e quero dizer que a comunidade científica está preocupada realmente com a, as ameaças à democracia e as ameaças à liberdade de expressão. Peça fundamental para o desenvolvimento da cultura, da inteligência da ciência nesse país. Muito obrigado por nos receber. Muito obrigado, é... Dr. Luiz Davidovich, também ouvi com muito prazer. Eu, eu sou um defensor empenhado de educação básica e investimento em ciência e tecnologia. Acho que esse é um binômio. Nós temos aqui conosco o doutor Renato Janini, que foi ministro da Educação. Eu tive a oportunidade de recebê-lo aqui, ainda no, no, no Supremo. Eu acho que o que nos atrasou na história foi a, o atraso em dar prioridade à educação básica, que nós só universalizamos quase um século depois de outros países. E agora, doutor Luiz Davidovitch estamos de novo nos atrasando, mas vamos nos recuperar com um atraso, mas não tarde demais, na questão do investimento em ciência e tecnologia. O conhecimento é hoje o grande ativo do mundo e eu espero que em pouco tempo nós consigamos trazer essas duas prioridades para o foco das políticas públicas educação básica de qualidade e universalizada da do ensino infantil da primeira idade até o ensino final do ensino médio e investimento suficiente e adequado em ciência e tecnologia prestigiando-se as instituições de ponta o é muito bem-vindo aqui muito obrigado pela presença e por suas palavras Padre Renato. Muito obrigado pelas palavras também, ministro. Música para meus ouvidos. Agora nós temos a palavra do presidente Paulo Jerônimo de Souza, ministro, que é da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Boa noite, ministro. Em nome da Associação Brasileira de Imprensa, quero cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Também quero exaltar a sua determinação e a sua coragem na defesa das urnas eletrônicas e da lisura do pleito de 2022. Em nome da BI, do alto dos seus 113 anos de lutas em defesa das liberdades democráticas e da liberdade de expressão, quero manifestar nosso apoio e nossa solidariedade, tendo em vista a campanha espúria empreendida por esse infame presidente Bolsonaro contra a vossa excelência. Deixo aqui, senhor ministro, o meu abraço e o um abraço incondicional de todos os associados jornalistas da Associação Brasileira de Imprensa. Um abraço, ministro. Muito obrigado, senhor Paulo Jerônimo de Souza, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Eu acho que nós nunca precisamos tanto na vida de imprensa profissional, independente e de qualidade, como nós precisamos hoje nesse mundo marcado pela desinformação, pelas campanhas de ódio, pelas teorias conspiratórias, pelas mentiras deliberadas, a imprensa, como sempre foi, e hoje mais do que nunca, é um dos pilares da resistência democrática em busca da verdade possível. Numa democracia, não há donos da verdade, portanto, a verdade é plural. A verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem e nós precisamos enfrentá-la, e a imprensa tem sido decisiva nesse papel. De modo que também fico imensamente gratificado que o senhor esteja aqui pela sua presença pessoal e pelo que o senhor simboliza em termos de lutas pela liberdade no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. A nossa luta é a sua luta, em defesa da liberdade de expressão. Estamos juntos. Padre, padre Renato. Ministro, por último, por fim, mas não menos importante, o recém imposado presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, ministro Renato Janine Ribeiro. Caro presidente, eu tenho o grande prazer de, de revê-lo neste momento, seis anos depois que o senhor me recebeu no seu gabinete, quando eu estava no Ministério da Educação, e hoje volto aqui, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, além dos filiados individuais, reúne 160 sociedades científicas. E a nossa batalha é a sua batalha. Assim como o senhor defende sempre os valores iluministas e democráticos, nós defendemos sempre os valores da ciência, do conhecimento e da democracia. A ciência, eu tenho insistido, ela foi se afastando, vamos dizer, do seu vínculo com a pesquisa militar, que de certa forma prevaleceu, e de que a bomba atômica é o, talvez o mais claro exemplar, e foi caminhando para valores que são mais vinculados à paz, como a saúde, o meio ambiente e a inclusão social. Então, em nome da SBPC, eu queria prestar a solidariedade ao senhor diante dos ataques que tem sido vítima uh, e também por todas suas ações em defesa da lisura do processo eleitoral e dos valores democráticos que custaram tanto ao Brasil serem estabelecidos e que não podem ser ceifados pela levendade de alguns. Então, uh, nossa solidariedade, ministro Barroso. Muito obrigado, professor Renato Janine Ribeiro. Eu tive um tio muito querido, que já se foi há alguns anos, Aiti Musat, era um dos cientistas de manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, um dos dez que foram caçados pelo pelo Médici no, no massacre de manguinhos em 70, que era ligado tanto à sociedade brasileira para o progresso da ciência, quanto também à Academia eh, Nacional de, de Ciências. E ao vê-los aqui, me lembro dele, que também era um, um homem de ciência e um homem lutou incansavelmente pela redemocratização do Brasil, viveu no exílio e depois voltou para o Brasil para tentar desenvolver a ciência aqui entre nós. Eu não poderia exagerar o bem que faz ao meu coração ter a presença de pessoas representativas e queridas como os senhores e senhoras que estão aqui. De modo que eu agradeço de coração o apoio, que não o tomo, propriamente como um apoio pessoal, mas como um apoio institucional à justiça eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral e à causa que nos une a todos, que é a causa da democracia. Eu gosto de dizer, presidentes, que a democracia tem lugar para progressistas, tem lugar para liberais, tem lugar para conservadores, só não tem lugar para a intolerância, para a violência, para a agressividade, para a inaceitação do outro. Nós podemos concordar, nós podemos divergir, mas o que caracteriza o mundo civilizado é a capacidade de tratar todas as pessoas com respeito e consideração, mesmo na divergência. A vida democrática hoje é feita de um debate público permanente entre pessoas livres e iguais que se tratam com respeito e consideração e acho que é esse o caminho que nós devemos percorrer eu li uma certa vez e gosto muito dessa passagem a gente na vida ensina sendo e portanto nós procuramos ser e nos comportar de acordo com os valores que nós defendemos Fico muito grato mesmo pela presença de todos e se alguém mais quiser fazer o uso da palavra, eu ouço com muito prazer. Vejo aqui meu querido amigo, professor Oscar Vilhena, que foi quem me contatou para essa reunião. É, Oscar, pelo menos uma boa noite aqui para o seu amigo. Veja, eu queria também te, te parabenizar. Na centralidade que a, a sua liderança tem né, imposto não só ao TSE, mas ao Supremo Tribunal Federal, nesse momento gravíssimo desses uh, 30 e poucos anos de democracia constitucional. Uh, todos nós, José Carlos já colocou isso, podíamos antecipar que você ocuparia esse papel, uh, mas uh, não esperávamos, por seu bem, que fosse tão contundente e num momento tão duro. Mas é muito reconfortante para cada um de nós vê-lo nessa posição vê-lo na posição de quem hoje constitui a principal a força de resistência aos ataques à democracia. Então, eu dou um abraço ao amigo, mas também aperto a mão do ministro que vem oferecendo essa resistência àqueles que atacam a democracia. Parabéns. Muito obrigado, Oscar. É, padre Renato, mais alguma das pessoas... É vai fazer uso da palavra senhora é silêncio ok olha eu agradeço de coração a, a todos os que estiveram aqui olhando pelo alto da minha tela Paulo Jerônimo de Souza presidente da ABI Luiz Davidovich presidente da Academia Brasileira de Ciências como nós estamos precisando de ciências no Brasil no mundo aliás o mundo está precisando de um choque de iluminismo é é, obrigado pela sua presença Vejo aqui, representando o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o Eduardo Damião, que é um advogado eleitoralista reconhecido, prazer tê-lo aqui também. Vejo o, hoje presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, e agradeço muito particularmente a Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos bispos eh, do Brasil a, a vida é feita de, de atos reais e a vida é feita de atos simbólicos e nas duas dimensões poder ter estado aqui com os senhores e com as senhoras dá um alento ao, ao meu espírito e ao de todos nós que hoje procuramos assegurar as liberdades democráticas que conquistamos e preservar a estabilidade institucional do Brasil, que já dura mais de três décadas, e que, se depender de nós, continuará a ser um projeto duradouro, se possível, infinito. Díssimo obrigado, uma boa noite a todos, muito grato pelo, documento, pelo apoio, estamos juntos. Um abraço. Muito obrigado, ministro, muito obrigado é. a todos. Que bom. Muito obrigado.